Um é pouco, dois é bom, três é demais. Será que isso é real quando se trata de encontros através da tela do computador? E eu queria dizer para vocês que durante um tempinho a gente vai se ver por aqui, pela internet. Nos fizemos inúmeras perguntas sobre como seriam nossos encontros de artes integradas online com as crianças. Tá cansado dos mesmos jogos? Hum, peraí. Mas, como sabemos, não existe educação e nem transformação sem experiências. Vimos que precisávamos então botar a mão na massa mesmo e descobrir como tudo isso seria pelo caminho. Como vamos brincar à distância? Viva eu, viva tu. Vivo Como podemos aprender coisas novas dentro de um confinamento? Nós, do Ciranda Brasileira, descobrimos nesse tempo o que é arte para cada um de nós. E até mesmo que para brincar não precisa estar em um lugar específico, de um jeito específico. Podemos brincar dentro de um quadrado, ou com nossas ideias, ou até mesmo com nosso próprio corpo. A cada dia que passa, vemos a importância que o tear tem para todos nós, a saudade que dá de pôr os pés no chão, de subir nas árvores e ter a cabeça nas alturas por que não podemos estar próximos se estamos tão perto? Mas a verdade é que descobrimos nesse caminhar que quando achamos que sabemos tudo, percebemos que não sabemos nada. E foi muito bom poder ver que as conexões podem ser presenciais e também virtuais. Estamos conectados. Arte, brincadeira e natureza estão em todo canto. E isso também faz parte do que chamamos de artes integradas. E você? O que te conecta?